Bora conferir aqui o game Eo Drive, que é daqueles games de plataforma em 2D com uma pegada retrô aqui e tem um componente de speedrun aqui porque a gente tem que fazer as fases correndo então eu tô curioso demais pra testar esse game né? 30 segundos com possibilidade de tempo adicional, essa eu quero ver. Inclusive, a gente já queria agradecer ao Jay e a galera do estúdio do game por nos enviarem uma cópia do game para a gente poder gravar essa gameplay antes do lançamento, muito obrigada. Valeu demais, galera. Então, bora lá já testar o game. Bora. Seguinte, a gente tem campanha que a gente pode jogar de um jogador, tem o um modo co-op aqui, local ou online, e um o PVP aí para competir com os amigos também. Só a gente não vai poder testar o multiplayer agora Porque a galera do estúdio nos comentou Que só na data do lançamento Que é dia 30 de setembro Às duas da tarde, que é o horário que tá saindo esse vídeo Mas a gente tá jogando antes, né É que vão liberar os servidores Então a gente não vai poder testar o online aqui Bora lá testar já direto Bora. a campanha E Sim. se vocês gostarem muito E quiserem também que a gente teste depois do lançamento Com a atualização Aí vocês Acho nos avisem que... aí nos comentários Testa de boa, cara Bora lá então Beleza, é isso aí. Fechou, né? Jackling. Pronto, bora lá para seleção diária. Dimensão FB52. That happened. Especially when you're running away from a galactic war. Tá, de ah. really don't like visitors. Captain Jacqueline, we've lost the dimension engine If they go critical, the chain reaction. I know, Vera. Essas tá coisas legal, para New Barcelona. Caraca. Ela tá no agito! Boa, isso a galera falou, cara. É uma versão de uma cyberpunk I de Barcelona, cara. Up. New Barcelona, né? Must Estabilizar os ah, a segurança do local, velho. Bora, Jacqueline. Tem tempo. Jack, nós temos que pegar esses corpos agora, ou a cidade explode. Tá, então a gente tem um senso de urgência aqui, né? É, um senso tem de urgência de de 30 com os Vamos lá. Bora então, cara. Bora. Tá, por enquanto não tem tempo aqui, bem de boa. Tinha senão a pular, Ah, tá, é pra esse lado aqui. Beleza gente pode usar o Wall Jump, ensinar as mecânicas básicas, né? me. Tá, cara, isso é uma parada legal. tem uma de teletransporte, velho. Side effect de dimensional core radiation leak on my field effectors. No time to explain and butts face it. You wouldn't understand anyway. Okay, yeah, isso é muito complicado, né? sem, sem paciência para explicações, bora. Essa foi boa. Apertada, eu acho. Ah, aperta o é B é de novo. BB? Ah, BB. Ah, boa. Me ah, achis. Tá. Inimigo. Que da hora, velho. Ah, olha aí, ó. Aqui, como é que eu deslizo? Ele ensinou. Eu acho que lá pro fundo, tem yes. que apontar. Acabou o tempo, <risos> ah, ah, pera. Pera. É rapidão. Tá. Pera. pera. pera. pera deixa Bebê, eu <risos> tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. Tá. É Tá. bem de What? boa, Tá. Pera, jogo. Para de me zoar, jogo. <risos> Beleza. Vai, vai, vai, vai, vai, Ai, cara. Chegou, não, chegou, não. Aí. O que, que eu faço? Lá no fundo, agacha e toma. Toma, toma. Agacha e, toma. Não, não, não. <risos> <risos> e... Aqui é RB, RB. <risos> RB. Meu Deus, cara. Desespero. Cheguei. <risos> <game. risos> Pera. Desespero. Não, isso aí é pra. Olha, pra. <risos> Meu Deus, eu vou ficar doida. fact, <risos> tá. borrowed. Mais 30 segundos Mais 30 segundos, cara. Mais <risos> 30, senão. Já era, senão, ó. Véi, né, esse jogo eu já vi assim ó, eu gosto de jogo de plataforma cara, mas esse aqui eu vou ficar é, nervoso. Por que trinta segundos? segundos. A or... ideia é sacanagem. A Ó, tu coleta energia, tu vai aumentar o tempo aí, eu tá. acho. É, vai eu um pouquinho yeah. mais suave. Beleza, né? Mas, mas, é isso que eu acho que a gente vai comentar a mesma coisa, que daria pra finalizar em 30, né? É, o desenvolvedor comentou que todas as fases dá pra fazer sem coletar tempo adicional, né? Tá. Ah, mas tá muito tempo, aí. Calma que tá de boa, né? Ah, já coleta. ao jogar um negócio, cara. Meu Deus, cara. Ai. Boa, boa! Beleza, hein. Bora, Capitã! Eu, meu... eu tô adicionando uma camada de tensão. Tá, cara, tá mesmo, velho. É. Meu, é. meu Deus, não deu tempo, cara. Mesmo coletando? Não deu. Não, aquilo ali não adicionou o tempo, cara. Aquilo ali é a cápsula de energia pra gente. Ah, entendi. Eu achei que isso aí era o Eu tempo. acho que eu tenho que usar, velho. Ah, eu aperto o Y pra usar e adicionar esse tempo, Ah! Aí. Deu então, mais cinco. Beleza, hein? Causa! Ah, velho. ainda três, quatro, três. Beleza. Causa. Cara, aí, aí eu saquei mais qual é que é, velho. Vai, filha. Causa! <risos> É, por isso que é bom coletar tudo. E embaixo, né? embaixo, tem um monte de cabos embaixo. Eu vi, eu vi. Vamos pegar tudo, né, cara? Só pra dizer que a gente pegou tudo a fase, né? Uh. É quando vê, não tem como subir. Não, tem que ter, cara. Para, usa, jogo. Usa. Para, jogo. Aqui. Não, cara. Deixa de ser maluco, ah, o jogo. <risos> <risos> Tinha que fazer eu um wall jump, velho com a pilota dando ideia ruim <risos> escolha um setor, esse aqui é o que a gente fez é né, Ramblas né as Ramblas de Barcelona Ramblas setor 2, bairro gótico vamos pra esse aqui então hein? é isso tem que jogar o tutorial do setor não, é a mesma coisa? É o mesmo, cara, é o mesmo. É o mesmo. Eu fui errado aqui, né, velho? Voltar à área de seleção, beleza, né? Eu fui errado, cara. Essa aqui tá trancada, né? A gente tem que ir pra... Pra dois? Não? Eu acho que é esse aqui mesmo, né, velho? Ó, oh, po... ah, já tem ali o tempo da galera que jogou antes do lançamento. Tem gente que fez em seis segundos? Mas que que é isso? O que é isso, galera? que isso Bora. Não, não é possível. Uh, uh, uh, uh, uh. <risos> eu fico nervoso, cara. Tem... É, né? amamos. Eu tenho tempo assim, eu fico nervoso, pular. É só pular, né, cara? Que tô mano. É que, é que ah, o elemento tempo é um negócio desesperador. Já usa. Ah, tu pode matar com isso aí também. Ah, olha só, velho. Tá. Ah. Bem de boa, né? 8 segundos aí, na né, Mission complete. Uh, uma galera chegou em 6 segundos aqui, velho. Os caras foram muito rápidos, velho. Meu Deus, a gente tava na posição 51 no mundo. Já tá é. bom. Tô feliz. Tá certo que o jogo não lançou ainda. Né? É. Tá bom, <risos> né? Tá bom, cara. Nada pra melhorar isso aí, Lolo. <risos> Vai, pô. Aí. Aí, cara, que é isso? Não é aqui o final da fase, velho. Usa, usa. Aqui. Ah, não foi, boa, foi bom, bom. Oh, Ô, qual você é que é, o jogo, ele tem 100 fases, parece. Olha cara. aí, ó, 34, estamos subindo. Ô, oh, velho, é esse... Só diga uma coisa, Ogniuraki, <risos> você só, vai morrer. Sua hora vai chegar, só cara. Sua hora vai chegar. Deve ser desenvolvedor, alguma Barcelona coisa assim, é velho. Que que ele é um maravilhoso. <risos> Cadê, véio? Ai cara, não entra, velho. Tem que ser assim. Cara, muito legal esse jogo. E não é porque a gente recebeu o jogo, cara, mas eu adoro esse jogo de jogo. Mas essa parada frenética ela cria um caos na gameplay, um velho. Caos. Pera. Dá pra é escolher caminhos deu. diferentes. É isso né? que eu ia dizer. O que deu pra já perceber é que tem vários caminhos diferentes. Beleza. Ai, <risos> velho. Deu pra chegar com o tempinho, Didn't né. Break a não, tá bom. Tá bom, tá bom, né, galera. E tu quase não pegou cápsula, né. então não. Tá, esquece o parte É, não esquece. ficou tão bom, não. Porque... <risos> Deixa o <risos> sapato. <essa> Editora? <risos> é. <risos> Editor, que somos nós mesmos, ó Corta essa panela, <risos> não, não vou cortar não, cara Vou cortar não Bora Tá acabando o tempo Aqui good work, Jack. Foi, hein não, Dá um tempinho ainda bem de boa, né, velho Mano, não é coletar uma cápsula e já aumentar o tempo Tem que coletar tantas cápsulas Pra aí sem preencher tá aquela barra lá de cima. Porque eu acho que a gente tá bem na frente da barra, né? Tem que coletar umas quatro cápsulas aí, aí dá para aumentar o tempo em cinco segundos, né? Ai, velho, isso aqui não dá. É... É, é o tempo versus bichinho demorado, Aff. Ah, <risos> Pera, cara. Ai, não, velho! Olha aí, eu... que maravilhoso! A gente ficou bem na frente, né, cara? Da... Eu vou baixar um pouquinho aqui, cara, a facecam, velho. Porque a gente ficou bem na frente, né? Só pra galera ver por que, que a gente tá tão nervoso assim, velho. Ah, os 30 segundinhos não dava pra ver, antes. Não é. dava pra ver, cara. Aí vocês tá... vão ver agora como é que é o f... tempo. 29, 28. Ai, velho. <risos> Bora. Ai, cara, que ah. Vai dar pra pegar, né? Não, não tem problema. Ih, véio. Doze, cara, não! Ah. <risos> a gente acaba cometendo mais erros por causa da pressa, né? Não, com certeza, com certeza. Bora. A gente vai decorando a fase, é né? É tipo, provas se né? tempo de... De tipo... Ah, não, não, cara! <risos> vai dar bom, vai dar bom, cara. Pra quem, go pra quem gosta de per perigosamente, gosta de, de sentir uma tensão. <risos> Esse jogo vai é um prato. Não, cara, tu tá fazendo eu perder tempo, velho. Cuidado, ai. não te afoba! Ai, ai. Ai, eu errei, cara. Não, cara! Ai, por, baixar, por vai, baixo tá. por baixo Usa, usa! Usa! Não! vão um tequinho pra gente poder ganhar tempo, velho Vamos lá, vamos lá ah, Vai por esse caminho aí, tá bom? Olha, foi bem melhor Tem que ser rápido aqui, sacou? Olha aqui, ó A Ai, velho não, é, é desesperador, mas tu vê como já dá pra ir melhor mesmo. Já, já vai a gente, pegando os macetes. A, a, o segredo é ir aprendendo os caminhos, né, o traçado da fase. <risos> no, fui rápido demais, velho. Né? Cara, vocês viram como Ai, dá pra dar. ir testando novidades da fase, né. Ok. Meu Deus, o que, que, que, que eu defesa? fiz, cara? Nossa, maluco, que velho! maluco! <risos> Maluco! <risos> Bora! Ai, cara, fiz bobagem! Vai, vai, né? por baixo, por baixo! Olha, usa, deixa. usa! No, onde eu deixei a lá, Onde Eu falei, vai, vai! Uhum. Uhum. Yes! Deu certo, Boa. cara! Tá dando bom, tá dando bom. Ai, caraca. Como hum. é tá que o maluco fez em nove segundos, não, cara? Não. De novo, os niraki aí? Vamos <risos> pegar esses drive Esse cara é a lenda do Ion Drive, velho. Ele é meu parente, eu sou a Leirbag. <risos> eu não, quero cara. saber ela ao contrário. Deus, <risos> Olha isso. Uh, véio, Não vai dar pra ele não, velho. Aí. Doze. Uh, <risos> Pra aumentar um pouquinho. Aí. Ah, já vai dar. Para de bloquear. Para de loquear e joga direito. Victory! <risos> <risos> Boa, velho. Por deu... que pra pessoa ver o ponto final é pior ainda. Aí vai ficando mais nervoso, né, cara? É. Stap <risos> tá 5 é os desenvolvedores, cara. Não tem como. Here I come. Bora, bora. Aí. Ai, cara. Você tá atrapalhando demais. Bora, vai embora, vai embora! Aí. Ui, Vivendo ui, perigosamente. Ui, ui. Ui. Aí! aí. Bom, cara! Boa, a gente foi Complete. bem! Boa nessa aí, foi... aí foi! bem! Não tem, né, cara? Muito bom, né? A gente ficou em 34, é. né? Ô, oh, galera, seguinte: a ideia era mostrar aqui como é que é a parada do Ion Drive, velho. Pra quem gosta de game de plataforma. Um toquinho a mais aqui de Speed, Runner. Né? Um toquinho Recomendo. a mais assim de corre! Mas <risos> muito legal o jogo. Eu gostei bastante, cara. O game, ele tá saindo agora, hoje, né? Que tá saindo esse vídeo dia 30, pra PC na Steam, pra Playstation 4, Xbox One e pra Nintendo Switch. Então fica aí a dica pra galera. Não deixe de deixar aquele like aqui na, nesse vídeo pra ajudar o canal. E até a próxima!